Fala aí drivers, tudo tranquilo? Lucas aqui, motorista de aplicativo já faz dois anos e no vídeo de hoje eu vim trazer três formas de você conseguir economizar combustível usando aplicativos de desconto. Tem muitas pessoas que trabalham com os aplicativos e não sabem que existem esses aplicativos que podem fornecer desconto na hora de abastecer. Infelizmente as tarifas dos aplicativos eles estão realmente muito defasadas. Faz anos que os aplicativos entraram aqui no Brasil e as tarifas estão praticamente congeladas. Não aumenta, as condições estão ficando cada vez mais difíceis. Então a gente tem que arrumar formas de poder economizar combustível, que queira ou não, o combustível é o maior vilão do motorista. É aquele que vai descontar do bruto que você ganha cerca de 35 a 40% do seu rendimento. Então a melhor forma de você conseguir aumentar um pouco seus ganhos é economizando no combustível. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês através do meu celular, três aplicativos que você consegue desconto. Bom, agora eu estou aqui no meu celular e eu vou mostrar para vocês quais são os três aplicativos que você pode ganhar desconto no abastecimento. Como vocês podem ver aqui em cima, eu tenho o um aplicativo do Abastece Aí, eu vou primeiro falar sobre ele, ó. O aplicativo do Abastece AI ele te fornece um desconto de 5% fixo no valor do etanol, do, do da gasolina, tanto faz. E é uma parceria que a própria Uber tem com, com o aplicativo do Ipiranga. E é só você efetuar o login do seu aplicativo da Uber no seu aplicativo do Abastece AI. E toda vez que você for abastecer, ó, clica aqui em abastecer. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o, o, o rosto aqui, ó. Você vai ver que você pode escolher o combustível que você quer abastecer. Coloca o valor aqui, ó. vamos supor R$ reais. E ele já vai dar aqui, ó. parceria da Uber, tá vendo? Você vai pagar R$ 47,50. Geralmente é um desconto de 5%, mas ajuda bastante no nosso bolso, né? Quanto mais a gente economizar, mais a gente vai ganhar dinheiro. E toda vez que você abastecer com esses aplicativos, uma coisa que eu quero deixar bem clara e importante, é que você vai juntando milhas, vai juntando quilômetros de vantagens, e esses quilômetros, essas milhas, quando você for viajar, for tirar umas férias em família, você vai juntando esses pontos e você pode trocar por passagens ou até mesmo desconto nas companhias aéreas. É muito importante então você começar a utilizar esses aplicativos para você também ter um conforto na hora de tirar férias, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, é só depois selecionar aqui o, como é que a forma de pagamento. Você pode colocar tanto no cartão quanto no, tanto no dinheiro. Olha, aqui ele deu errado porque eu estava no cartão e eu estou sem dinheiro nesse cartão que tem aqui no momento. <risos> Mas é isso aí. Vamos para o segundo aplicativo. Vou fechar aqui, ó. Vamos aumentar de novo aqui. O segundo aplicativo é o Shellbox. O Shellbox, é, como, vocês, como vocês podem ver, é o um aplicativo da própria Shell, e esse aplicativo, ele nos dá um desconto de 10 reais, se você entrar com o código de indicação de algum amigo. Não, a única coisa que eu não acho legal aqui na Shellbox, é que você tem um mínimo para você poder abastecer, que nem com esses 10 reais de desconto que eu vou dar para vocês com o meu código de indicação, vocês vão ganhar 10 reais de desconto, e você tem que abastecer no mínimo 25 reais. Eu recomendo abastecer 30, 50, porque aí o seu desconto é maior. E toda vez que você indicar um amigo, você vai ganhando R$10, R$10 10, reais, 10 reais, assim por diante. E aqui é a mesma função. Do abastecer aí. Toda vez que você abastecer, você vai ganhar desconto ou milhas para você poder viajar e tudo mais. E o legal do Shellbox é que toda vez que você abastece, se você não quiser trocar por milhas para depois viajar e tudo mais, você também pode trocar por desconto. Olha só essa opção aqui, ó. Eu tenho no momento aqui 62 pontos porque eu sempre vou jogando para o meu aplicativo de milhas. Quer ver? Ó? Vou diminuir aqui um pouco a tela. Eu posso trocar esses 62 pontos que eu tenho aqui no momento, ó tanto por milhas, que eu posso transferir para a minha conta de milhas ou eu posso trocar por desconto, ele vai me dar um real e centavos é uma economia caso você não queira indicar amigos para entrar dentro da Shellbox toda vez que você utilizar, depois você troca por desconto então vamos lá esse é o esse é o outro aplicativo. Eu vou abrir aqui para mostrar o código para vocês ganharem os R$10, ó. Vocês utilizam esse código LD55352. Eu vou colocar aqui embaixo também para ficar mais fácil de vocês identificarem colocarem no seu aplicativo e ganharem esses R$10. Então vamos lá. Ai, pera aí. Deixa eu mostrar para vocês aonde que vocês vão colocar, tá vendo? Vocês clicam aqui nesses, nesses três pontinhos aqui do lado e vocês vão colocar aqui, ó, inserir o código de desconto. Aqui você coloca esse código que eu passei para vocês. Eu vou colocar de novo aqui embaixo. E vocês vão ganhar esses R$10,00 de desconto. E toda vez que vocês indicarem, vocês também vão ganhar esses R$10,00 de desconto. Beleza? É praticamente um ajudando o outro. Vocês vão me ajudar a ganhar R$10,00 e eu vou ajudar vocês a ganharem R$10,00 também. Então vamos lá. Esse é o segundo aplicativo. Agora vamos para o terceiro, que é o que eu mais utilizo. Por que eu mais utilizo? Porque eu tenho uma maquininha do Mercado Pago e toda semana eu ganho 10 reais de desconto também. Quer ver? Eu vou abrir aqui o Mercado Pago. E provavelmente vocês vão aqui ver que eu tenho um saldo, porque eu também sou vendedor do mercado do Mercado Livre. E olha aqui, olha que bacana! Se eu clicar aqui em pagar combustível, ele também vai abrir o aplicativo da Shellbox, mas é um aplicativo interno, uma parceria que o Mercado Pago tem com a Shellbox, e toda semana eles distribuem esse voucher de 10 reais, tá vendo, válido vale para um abastecimento de 40 reais ou mais até 5 de agosto. Se vocês forem baixar o aplicativo do Mercado Pago, criar uma conta, ou se você já tiver uma conta no Mercado Livre e Mercado Pago, você tem esse desconto, mas você só vai ganhar uma vez por mês, quando você tem a maquininha, você ganha quatro vezes ou seja, 40 reais de desconto para você poder fazer as suas corridas e pagar menos de, no combustível. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como funciona utilizando o aplicativo do Mercado Pago. Vamos lá, vou colocar aqui meu cinto e a gente vai lá abastecer procurar um posto da Shell. Vamos lá, tô chegando aqui próximo. Quer ver? Só vou mudar a câmera aqui para vocês verem. Deixa eu ver se dá. Não vai dar, não, pessoal. Fica meio passado, mas eu tô chegando aqui já no Shell Box. E eu vou mostrar para vocês o abastecimento aqui, ó, como é que funciona. O legal é que tanto no aplicativo do Shellbox quanto no Mercado Paga é a mesma coisa. Vocês vão digitar o código que tiver na bomba. Deixa eu ver aqui. Beleza, então chegamos aqui, ó. Geralmente o Shell Box, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou clicar em abastecer com desconto. E o código, ó, 432 Fica geralmente no lado da bomba, viu? Só você digitar o código aqui: tá? 351. Já coloquei aqui. Aí vocês vão informar para o frentista quanto que você vai colocar de combustível. Deixa eu abrir aqui, ó. Coisa de bomba. Hum. É, o freitista não apareceu. Deixa ele aparecer. Eu vou deixar aqui já preparado de novo um esquema. Ah, você tem. Tanto em todos os aplicativos é um minuto, viu? Um minuto que você pode ficar com o aplicativo aberto ali aguardando. Tanto no no Shell Box, no Mercado Pago e também não abastece aí a mesma coisa. Pá, coloca 50 álcool pra mim. 50? Isso. Ah, eu vou usar o abastece aí. Ou a Shell Box, viu? Entendi. Eu vou usar o Shell Box, viu? Tá. 40 reais eu vou clicar em pagar ó. e tá pago você pagou já ganhei pontos também no aplicativo da Shellbox box tá certinho vai sair ele caixa, obrigado viu falou e é isso aí viu 40 reais paguei 40 e abasteci 50 vamos lá e o que eu quero dizer pra vocês é que eu recomendo muito vocês utilizarem esses aplicativos, porque toda vez que você juntar milha, juntar ponto nesses aplicativos, você depois pode trocar por passagens aéreas para você mesmo viajar com a família ou tirar uma folga. E como a gente sabe que os aplicativos eles não nos dão férias, a gente tem que fazer as nossas férias, se você trabalhar um ano inteiro abastecendo com os aplicativos, você vai ver que você já vai ter um saldo de pontos suficiente para poder ou dar desconto na passagem aérea e desconto para você poder tirar as suas desejadas férias, beleza? Eu espero que a dica desses três aplicativos tenha ajudado muito você. E se você gostou, já deixa aquele like e compartilha com todos os seus amigos que são motoristas para eles também economizarem no combustível. E se você tem algum outro aplicativo que possa dar desconto e tudo mais, deixa aqui nos comentários, vai ajudar bastante eu, como também outros motoristas, a economizarem e ganharem mais nos aplicativos. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, falou, tchau! owner